Fala galerinha do YouTube beleza tô trazendo aqui mais novidade aí do meu lançamento o clube da monetização que vai acontecer amanhã dia 13 de maio às quatro e meia da tarde então a gente adicionou aqui alguns novos bônus que foi um bônus aí do Messias Brasil de Google Ads, aonde ele te ensina desde o absoluto zero ali a você conhecer o Google Ads, as visões gerais tipos de campanha como você encontrar bons produtos para você fazer no Google Ads criar a página de pré sell para você fazer o redirecionamento e também te ensina a criar o pixel tanto na hotmart como na monetize e fazer a campanha também na prática então aqui foi um dos bônus que a gente adicionou no clube e também a gente adicionou aqui esse novo bônus que é um bônus aonde eu vou estar te ensinando a você criar vídeos com vozes humanizadas sem você precisar investir em nenhum software então eu vou te ensinar uma forma gratuita de você conseguir vozes femininas e masculinas humanizadas de forma 100% gratuita. Lá eu vou te ensinar desde o absoluto zero, a você estar tá criando vídeo juntamente com o áudio sincronizado, tudo bem certinho. Então, é, a gente adicionou aqui essa semana esses bônus. E também a gente adicionou aqui é, a estratégia que eu já uso aí há vários anos, que é uma estratégia onde eu vou te ensinar aí uns métodos que eu já venho fazendo há vários anos já tenho aí vários alunos tendo resultados seguindo esse passo a passo do método e eu também te ensino aqui todo o passo a passo de quantos vídeos é necessário de como você deve fazer qual as melhores redes sociais para você fazer então nessa estratégia eu te ensino lá tudo passo a passo tem um módulo somente dessa estratégia aqui dentro do curso na qual eu ensino todo o passo a passo para você e aqui como vocês podem ver ó, já tem vários alunos tendo resultado Aqui a Kaká fala que já fez quatro vendas, né? mesmo um canal novo, ela utilizou o método e fez essa venda. Aqui tem a Neide também, que ela faz bastante vendas utilizando aí esse método. Depois que ela começou a aplicar nos canais dela, ela me relatou que melhorou bastante as vendas, dobrou aí o seu faturamento em vendas. Então, é uma estratégia que funciona bastante. Então, você também vai estar tendo acesso aí dentro do clube. É, para você que ainda não conhece o clube eu vou estar tá deixando o link aí na descrição desse vídeo o lançamento oficial é amanhã dia 13 de maio às quatro e meia da tarde na qual eu vou estar tá abrindo aí um preço promocional para as 300 primeiras pessoas aí que, que entrar para o clube então eu vou estar tá disponibilizando aí esse valor promocional para você estar entrando aqui se você quiser entrar dentro da página de vendas você consegue estar tá olhando aqui a área do membro por dentro. Tem esse vídeo aqui completo mostrando tudo passo a passo aí como você vai ter acesso. E aqui eu te mostro tudo que você vai ter acesso ao entrar dentro do clube. Então vou estar tá deixando os links aí abaixo, lembrando que são apenas 300 vagas aí com preço promocional, na qual você vai estar tá pegando aqui o acesso mensal de R$ 129,90, você vai estar tá pagando apenas R$ 67. Reais, aqui o anual de R$ 599,90 por 297 e o vitalício você vai estar tá tendo aí um ótimo desconto de R$ 799,90 você vai estar tá pagando apenas R$ 397,00 lembrando que é somente para as 300 primeiras pessoas que assinar o clube após bater as 300 ou então se até o dia 20 não bater as 300 quando chegar dia 20, a gente vai estar tá fechando o carrinho e voltando os preços ao normal. E você não vai ter mais essa oportunidade de entrar novamente para o clube, pagando esse preço aqui que a gente está fazendo no pré-lançamento. Então, se você quer aproveitar, é, salva os links aí, tá na descrição. Garanta a sua vaga aí, que eu garanto que você não vai se arrepender. Então, eu te vejo aí dentro do clube.